Terceiro raio solar, Chama Rosa, Mestra Rovena, Arcanjo Chamoel e Caridade, Chakra do Coração. É o mais importante, porque é o distribuidor das energias da vida. É deste chakra, com as suas doze pétalas que envolvem a chamatrina de poder... Sabedoria e amor Que é distribuída a energia vinda da presença do Eu Sou Para todos os outros chakras Desenvolvimento Amor divino Adoração Gratidão Tolerância, consolo Compreensão Paciência, beleza, diplomacia, abundância. Dia da semana mais intensificado, segunda-feira. Queridos irmãos e irmãs, vejam-se agora, envoltos numa belíssima chama rosa. E repitam comigo. Eu sou, eu sou, eu sou o amor do terceiro raio solar em ação, carregando-me, carregando-me, carregando-me com harmonia para que aonde quer que eu esteja, seja a presença da bênção em manifestação. Amados arcanjos Samuel e Caridade, e anjos da terceira esfera, Envolvei-me em vossa chama rosa do amor divino e adoração a Deus. Invocação Poderosa e bem-amada presença divina eu sou, Fonte de tudo que existe, Onipresente em todos os corações, Nós vos amamos e adoramos, nós vos reconhecemos como a única doadora de nossas vidas, de nossa inteligência, de nossa substância e de tudo. seilai nos em vossa luz, em vosso amor e perfeição vitoriosa. Chamejai a vossa luz e o vosso amor através de nós e preparai-nos o caminho a fim de que possamos seguir constantemente a trilha da luz. Guardai-nos, e protegei-nos, conduzindo-nos e dando-nos a iluminação que liberta. Auxiliai-nos a reconhecer sempre a vossa manifestação e que todo o tempo eu sou seja ativo em nós. Bem-amadas e ascensionadas legiões de luz, mestres ascensionados e seres cósmicos, e principalmente vós, Mahachoham. Bem-amada Rovena, Deusa da liberdade, Chamuel e caridade, Orion e Angélica, e todos os que servem no raio rosa, nós vos enviamos o amor de nossos corações e as nossas súplicas. Selai-nos num pilar de vossa chama rosa do amor divino e o mantenha para sempre. Nós, sinceramente, vos agradecemos. Que assim seja. O Poder da Afirmação do Amor Ó oh, Suprema Amada Presença dentro de toda a vida, em vosso coração eterno de amor me submerjo, agora e para sempre. Eu conscientemente entrego meus veículos para que se fundam com a natureza do amor de vosso ser, até que eu seja um foco de amor, uma joia vivente em vossa coroa de adoração. O caminho que transito na vida conduz unicamente ao amor. Meu corpo físico pleno de amor chega a ser brilhante e vulnerável. Meu veículo etérico irradiando amor transmuta o passado. O amor em minha mente assegura a expressão de vossos pensamentos. O amor em meus sentimentos reafirma que Deus é o único poder atuando. Como eu sou pensando, sentindo e recordando só amor, sei que o Cristo cósmico está trabalhando através de mim irradiando a todos os filhos do Amor a paz, a alegria, a ternura, a felicidade, a proteção, a saúde e a opulência, a toda a vida que eu prometi amar e libertar. Nesta consciência desperta de Amor, meu Espírito se converte no Espírito Santo, e eu sou o amor de meu Deus, Pai e Mãe, expandindo-se. Com amor, magnetizo todas as bênçãos de Deus para mim. E com amor, irradio estas bênçãos à vida ao meu redor. Eu sou o Espírito do Amor, penetrando a forma, até que tudo seja atraído de volta ao todo indivisível. Eu sinto as pulsações do amor em toda a vida e a continuidade do amor em todas as experiências que alguma vez tenha conhecido. Tudo é amor. nascido amor. Eu sou evoluindo através do amor. De regresso, ascenderei em amor. Eu sou todo amor. E eu sou grato, grato. Amado, eu sou. Apelo à chama rosa. Em nome da presença divina eu sou, e com o poder da força magnética presente no fogo sagrado, apelo a vós. Bem-amado Deus Himalaia, a amorável Mestre Rovena, aos bens amados Arcanjos, Chamuel e Caridade, a amorável Mestra Nada Aos bem amados Orion e Angélica No sentido de preencher este sagrado santuário O meu corpo Com o um amor divino E enviarem os seus amigos que atuam no raio rosa Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Para carregarem com a chama rosa do puríssimo Amor Divino, para carregarem, com a chama rosa do puríssimo Amor Divino, cada átomo deste prédio, desde o alicerce até o telhado. Carregai também a minha família, minha propriedade, automóveis e bens, terrenos, os meus quatro invólucros, e todos com quem de qualquer forma estou ligado, com essa chama rosa do amor. E auxiliai-me a sustentar esta gigantesca atividade com mais irradiações da força sempre crescente deste momento de amor. Auxiliai-me a fazer sobressair a chama rosa pertencente à chama trina de meu coração, como uma bênção para tudo. E para a vida que entrar em contato comigo. Peço isto também para cada discípulo da ponte, onde estiver. Para todos que habitam este planeta. Confiante, agradeço o atendimento deste apelo. Eu sou, eu sou, eu sou. Que assim seja. Declaração do Espírito Santo Bendito é o coração que pode penetrar através das aparências e encontrar a verdade. Clara é a aura espiritual daquele que busca tocar os bordes do Santíssimo e com humildade inclinar-se diante da graça do Espírito Santo. Sempre orem, para que quando o Espírito da Verdade venha a vós, Rossais está entre os primeiros que se ajoelham em adoração ante sua chama. Mais lúcido que o maior vidente é aquele que consegue atravessar as vestes da carne e dar reconhecimento ao Deus puro. Aquele que ama verdadeiramente tem seus sentidos constantemente alertas para ouvir a voz da vida de acordo com o Espírito de Deus o qual pode desejar falar com ele de várias formas. Estejam alertas, porque o lar divino busca constantemente atraí-los e sábio aquele que sempre está sintonizado com sua canção celestial. A bênção do Espírito Santo está convosco e vos preenchem com iluminação, amor e paz.